Gente, lavar a mão pode ser uma coisa bem mais divertida, né? Até porque a gente tem que caprichar sempre. Então vamos cantar uma música junto? Então vamos ver. Uma, lava outra, lava uma mão. Lava outra, lava uma. Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira. Antes de comer, beber, e pegar na mamadeira.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 Quarta, quinta e sexta-feira Na beira da pia Tanque, bica, bacia, banheira Lava uma mão, lava outra Lava uma mão, água outra Água uma mão, água outra Água uma mão